E nós temos as moedas da coleção olímpica, 16 moedas, que é a quantidade da coleção. Falaremos depois a respeito é, das outras moedas que foram agregadas, é, Moedas comemorativas do Banco Central, 40 anos de comemoração, 50 anos de comemoração do Banco Central, né? E vamos falar também dessas moedas aqui, que são as moedas das Olimpíadas, e mais outras categorias que nós vamos abordar depois, tá bom? Então nós abordaremos junto e para que nós possamos tirar todas as dúvidas que vocês tenham, porque nós vamos, estamos aqui para poder tirar dúvidas, para crescer junto com vocês que estão começando, com quem já está na estrada um bom tempo, e a gente vai compartilhando, né, os aprendizados e os conhecimentos. Top Ferreira, top e numismática. Muito bem. Aqui nós temos a primeira moeda, que é a moeda do salto em distância. E a segunda moeda da sequência, das primeiras quatro moedas impressas, é a moeda da natação. Depois nós temos aqui a moeda do triatlon do teatro e Vou mostrar mais de perto e aqui a moeda do Golfe do Golfe aí vamos para cá para a moeda do basquetebol e na sequência nós temos a moeda da vela a moeda da vela tá ganhando evidência o valor tá crescendo aqui da canoagem Moedas da canoagem logo em seguida nós temos aqui a, a do hangby deixa eu ver aqui embaixo é ah, essa é a do hangby é, o pessoal chama é, é futebol americano mas, na verdade, o nome aqui, oficial que eles chamam é hang -B. Aí nós temos uma sequência do futebol, que os brasileiros conhecem muito bem. Temos na sequência do voleibol. Ok? Voleibol. Aí nós temos aqui, da Paraolimpíadas. Eu acho interessante, linda essa moeda. Da para olimpíada muito linda mesmo. E na sequência nós temos aqui do Judo. judô modalidade olímpica, né? E vamos para as últimas quatro que foi da série, ou de uma série fabricada de 2016, Rio 2016, foram essas. Então aqui está. a última da série nós temos aqui o box. logo na sequência nós temos é, essa moeda dentro da natação é, do, do, do, para a natação Aqui nós temos as duas últimas moedas, aqui é a moeda do Vinícius, né? O gatinho que representa o Vinícius. e a moeda do Tom. Com relação a preços, meus amigos, meus, meus inscritos, que eu tenho muito respeito, continue se inscrevendo, deixe seu like, visualize... Compartilhe e eu vou trazendo mais novidades para todos vocês, para nós, aliás, que eu vou aprendendo junto. Bom, então aqui está o quadro de todas elas, né? das 16 moedas. Aqui está faltando da bandeira, eu tenho, mas não coloquei aqui agora. Mas eu mostrarei junto com as outras que são comemorativas. Inclusive a última que saiu agora, que é a do Beija-Flor. Eu coloco no um, um próximo vídeo para não ficar tão grande. Então, meus amigos, meus inscritos, meus companheiros, até o próximo vídeo. Bye, bye, obrigado.